Transformar papel em informação digital. O Ministério das Comunicações assumiu essa tarefa no ano passado e já digitalizou mais de 56 mil processos. Eles saíram das prateleiras e vieram para o SEI o sistema eletrônico de informações. Nós conseguimos visualizar, acompanhar todos os processos sem deslocar documentos de um lugar para o outro. Eu acho que o, o mais importante de tudo é a gente poder fazer um processo bem organizado, uma tramitação mais rápida dos processos que entram aqui, que não são poucos. Para que empresas e pessoas físicas possam consultar os documentos, é preciso fazer um cadastro no site do Ministério das Comunicações. Com a modernização, o Minicom já economizou 68% em papel e impressão. O cadastramento é simples. Ele é feito pelo site do Ministério, na aba SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Este advogado faz parte de um escritório que acompanha cerca de 500 processos de empresas de radiodifusão no Minicom. Ele diz que o cadastro agilizou a consulta aos documentos. Hoje a gente faz o pedido eletronicamente pelo sistema. Então, sem sombra de dúvidas, facilitou muito o nosso trabalho. Então, fique atento ao prazo. O cadastramento vai até o dia 30 de junho.